Salve pessoal, mais um Diot na Austrália com a Twizy começando pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo polêmico Vou falar que não tem emprego na Austrália Não tem, não tem emprego na Austrália Será? Fica comigo aí, check it out Pra começar esse vídeo, uh, eu queria abordar alguns temas com vocês a respeito de emprego nas mais diversas cidades aqui na Austrália, tá? Esse é um vídeo resposta em, em alguns comentários que eu tenho visto, alguns vídeos que eu tenho visto aí no YouTube, é... Comentando sobre não ter emprego por aqui, sobre quanto é, qual, quanto é difícil você conseguir emprego em Brisbane, em Sydney, e aí tá em Brisbane, muda pra Sydney e acha que vai conseguir emprego assim rápido, pá, porque mudou de cidade. As coisas não funcionam do jeito que a gente espera que elas funcionem sempre. Primeiro de tudo, uh, vamos começar com algumas dicas pra vocês conseguirem arrumar emprego da melhor forma possível aqui na Austrália. Tá? Primeiro de tudo, o seu nível de inglês. Isso vai ser primordial para que você tenha a, a, uma facilidade maior de achar emprego. Em qualquer cidade da Austrália que você for, em qualquer país do mundo que fale inglês, se você não fala inglês, é um pouco mais difícil de você arrumar emprego. Isso quer dizer que você, meu querido que está me assistindo, que não fala inglês, vai chegar aqui e ficar desempregado? Não. Existem muitos, mas muitos milhares de fatores que vão influenciar em você conseguir um emprego falando inglês... Ou não? Você fez amigos na escola? Você fez amigos brasileiros que podem te indicar para um trabalho? Você tem conhecidos? Você foi atrás? Você conversou com outros brasileiros que também não falam inglês, mas que estão trabalhando e que podem te indicar para um trabalho que você não precise falar inglês? E, entendeu a, a, a lógica do negócio? Por exemplo, empregos como dishwasher, cleaning... Todo esse tipo de emprego que você não tem contato com o público, você não necessariamente precisa falar inglês. A gente vê aqui em Brisbane um crescimento enorme de colombianos que chegam aqui sem nenhum, in, nenhum inglês e estão dominando o mercado de cleaning aqui na Austrália. Então é, é um pouco difícil de você a, a, mensurar o quão fácil ou difícil vai ser você falando inglês ou não, porque tem emprego para todo mundo obviamente que seria melhor que você chegasse aqui com inglês bom. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Chegou aqui, tem um inglês legal, não precisa ser fluente, eles sabem que você não é fluente, mas tem o um inglês para conseguir se comunicar, ótimo, vai ser muito mais fácil de você conseguir um emprego por aqui, tá? Não tem inglês, procure trabalhos que você não tenha que falar inglês, tá? Segunda dica que é primordial para todo mundo que tá vindo para qualquer cidade grande, né, da Austrália, Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, qualquer cidade que você for da Austrália, Qualquer cidade australiana existe o CBD, que é o Central Business District, que é o centro da cidade. São os centros de todas as cidades que todas as grandes da Austrália têm. Tá? Ali não é o lugar para você procurar emprego. Você pode procurar emprego, pode ser que você ache. Eu já achei emprego no CBD, eu fiquei super contente quando achei o um emprego na City, mas isso foi uma vez em três anos. Então, é mais difícil você arrumar emprego na City, porque a City você está concorrendo não só com mais 20 mil brasileiros, quanto com mais 100 mil estrangeiros. Ou seja, é um lugar grande, uma concentração maior de pessoas, tem mais empregos, mas tem muito mais gente procurando ali naquele centro também. Então, o que é mais fácil? Vocês pegarem o currículo de vocês e em outros bairros entregar, tá? Então, existem muitos, mas muitos bairros diferentes que vocês podem entregar o currículo de vocês, que tenha restaurantes, que tenha centros, que tenha a, a prédios, que tenha outras coisas para vocês entregarem. Então, saiam um pouco do miolinho da City, tá? A gente chama de City esse CBD. Então saiam do miolinho da City, não vão entregar currículo só ali. Vai ser muito mais difícil as chances de você conseguir um emprego do que você sair e entregar em outros lugares. Outra dica interessante, quando vocês vão entregar currículo, ainda falando um pouco sobre currículos, vocês nunca entreguem isso diretamente para o garçom, ou para quem não é o gerente, ou para quem não é a pessoa que contrata, tá? Por quê? Se você entrega isso para um garçom, não que isso é uma coisa generalizada, mas o cara que está lá como garçom, ele está pensando, hum... Se eu não estiver fazendo um bom trabalho e esse cara estiver melhor que eu, pode ser que se eu entregar esse currículo para o meu gerente, ele vai contratar esse cara e eu vou perder o meu emprego. Ou seja, o seu currículo vai direto da mão do garçom para o lixo. Então, não entregue para quem não vai ser o cara que vai te contratar. Então, se você vai chegar no restaurante, você peça para falar com o manager, tá? Se você não está com o inglês ainda tão, tão afiado, pelo menos aprenda a falar, may I speak to your manager? Eu já falei isso algumas vezes em alguns outros vídeos, mas sempre chegue no restaurante e fala. May I speak to your manager, please? E o cara vai falar o que você quer, não sei o what do you want, não sei o que. Você fala, I'm here to handle my resume. É isso. E aí você entrega o seu resume pro manager, sempre, ok? Essa é uma dica clássica em qualquer lugar que vocês vão procurar emprego. Outra coisa, quando vocês entregarem o currículo pro manager, eu já vi muita gente fazendo isso quando eu trabalhava em restaurante. A pessoa chega no restaurante, entrega o currículo pro manager, obrigado, e vai embora e vai entregar no outro. E faz isso em todos os restaurantes. Como que o manager vai poder pensar que você é uma pessoa que realmente quer conseguir emprego se você nem falou com ele, você só entregou o currículo e foi embora, né? Se eu sou dono de um restaurante, uma pessoa chega pra mim e fala Oi, então, eu tô, querendo, tô, tô buscando um trabalho, tá aqui o meu currículo, eu já trabalhei nisso, nisso, nisso, eu sei fazer isso, isso, isso, eu quero saber se você tá contratando. Eu vou falar, pô, não tô nessa hora, não tô, mas eu vou te chamar. Você vira para mim e fala assim, eu preciso muito de um trabalho, muito mesmo, você tem uma louça para eu lavar aí, você tem um chão para eu limpar, qualquer coisa me deixa te mostrar que eu sei trabalhar, né? O cara pode falar, não, não quero. Se você existe a terceira vez, pode ser que o cara fale, caraca, eu preciso dar uma hora para essa pessoa, né? Porque você pode trabalhar aqui três horas como trial, de graça, em qualquer lugar. Isso é por lei, você pode trabalhar de graça, em três horas, tá? No máximo. Então você, em qualquer lugar que você vai, você se oferece, você mostra pro cara e fala, olha, eu tô aqui... Pra poder trabalhar, me dá. Eu venho trabalhar de graça. Eu trabalho três horas pra você de graça. Me dá louça pra eu lavar, me dá coisa pra eu limpar, qualquer coisa. Mas deixa eu te mostrar que eu tô aqui pra poder justamente trabalhar e deixa eu te mostrar o meu trabalho, entendeu? Fica muito melhor do que uma pessoa que vai só num restaurante, entrega o currículo e vai embora, né? Um cara que ele quer mesmo, ele vai em cima, ele vai atrás, ele liga. Se o cara falar que não, você vai de, de, vai de novo no dia seguinte. Se falar não no dia seguinte, você vai de novo no dia seguinte. E por aí vai, por aí vai. Vou dar um exemplo clássico pra vocês que aconteceu aqui na Tio inclusive. Eu vou dar um exemplo clássico. A Aline, a Aline é a nossa consultora de vendas aqui na Tio Aqui em Bristol. Desde que eu trabalhava em outra agência, a Aline me manda currículos há pelo menos uns 6, 7 meses já. Eu sempre peguei o currículo dela, sempre, ela sempre foi lá falar comigo, ela sempre se mostrava interessada em falar comigo, e o currículo dela estava sempre no meu topo da minha lista para contratações. Então eu tinha ela e tinha mais umas duas pessoas. Quando a gente foi contratar, o meu antigo gerente falou que não precisava mais da contratação, então tipo ele abriu vaga três vezes e não contratou ninguém. Eu fiquei muito puto com isso, mas ele não contratou ninguém. Assim que eu abri uma vaga aqui na Twizy, a Aline foi a primeira a mandar currículo de novo. Eu falei, caralho, é possível, eu preciso contratar essa menina agora. Eu falei, agora, agora eu vou ter que contratar essa menina. Não tem mais o que fazer. Eu peguei uns 15 currículos, eu não olhei mais nenhum deles e chamei a Aline. Ela tá trabalhando aqui hoje. Ela me goiou pela insistência. Então, e, e hoje ela é uma profissional que eu preciso na minha empresa e ela faz o trabalho dela da maneira que tem que ser feito e muito bem, obrigado. Então, esse é o tipo de perfil que vocês têm que ter. Vai lá, insiste, fala, busca, liga, vai de novo, vai dia seguinte, manda de novo. Uma hora o cara vai te chamar. Uma hora o cara vai te chamar, ou se ele não tiver nada pra fazer, ele vai te chamar pela insistência só pra você parar de lá. Pelo mínimo que isso vai acontecer é, é você fazer isso. Então, pra resumir, galera, pra resumir, Emprego na Austrália, tá? O começo do vídeo foi só pra poder chamar a atenção mesmo. Tem emprego na Austrália. Tem. Em Brisbane, tem em Sydney, tem em Melbourne, tem em Perth. Os empregos estão aí, assim como eles estão aí no Brasil. Só que os empregos estão aqui pra quem quer, pra quem quer trabalhar, pra quem quer fazer acontecer. Você que tá vindo pra cá e tá com medo de não ter um conforto ou de ficar apertado... Ou de, putz, vou renovar o meu visto, eu tinha o dinheiro pra renovar, mas aí eu fiquei com medo de não ter depois, porque, poxa, eu ia ficar sem conforto, aí eu ia ter que dividir o apartamento com mais quatro pessoas, ah, aí não dá, né? Aí, ai muita gente, né, pra dividir o apartamento, ah, eu quero ficar aqui no meu apartamento sozinho de 400 dólares que eu pago por semana. Pô, dividir apartamento é complicado, né? Pô, morar num lugar um pouquinho mais simples pra poder renovar o visto, aí perde o conforto, né? Então, não... Não. A pessoa que quer realmente ficar na Austrália, ela vai passar perto, ela vai viver com isso, ela vai aprender e ela vai ser uma pessoa melhor. Então, se você tá querendo vir para a Austrália e você quer fazer acontecer nesse país, você tem que fazer tudo para que você possa, no mínimo, ganhar o dinheiro do seu aluguel da semana, no mínimo que você consiga se manter, comer e depois renovar o seu visto, tá? É, isso só vai acontecer se uma pessoa quiser. Você. Eu, como agente educacional, ou Douglas, ou Aline, ou qualquer outra pessoa de qualquer outra agência, não é responsável pelo seu sucesso na Austrália, tá? O caminho que você vai trilhar a partir do momento que você chega no país, ele é único e exclusivamente seu. Então, se você quiser fazer acontecer, você vai fazer acontecer. A gente tem casos de sucesso aqui na Austrália, de clientes nossos que chegaram aqui na Austrália Um abraço pro Will, inclusive, que a gente vai ver nesse vídeo Que é um caso de sucesso na Austrália Que chegou há um mês E tá fazendo exatamente o que ele queria fazer Chegou como mecânico Tá trabalhando como mecânico Tá ganhando o dinheiro dele E tá fazendo as coisas dele do jeito que ele quis Então ele veio com foco Então venham sempre com foco Se vocês vierem com foco Vai ser muito mais fácil a vida de vocês aqui E não venham pensando que aqui Vai ser tudo fácil, porque não é não é nada fácil, mas é muito bom. E as pessoas não estariam vindo pra cá se não fosse muito bom. Eu não estaria aqui há três anos e meio se não fosse muito bom, né? Então, eu espero que essas dicas que eu tenho dado pra vocês agora tenham aberto um pouco a cabeça de vocês. Tá? É, Tomem muito cuidado com o conteúdo que vocês veem na internet, de outros vídeos. Ah, as experiências que são relatadas e retratadas em outros vídeos, ah, elas são experiências únicas de cada um. Vocês nunca podem tomar como verdade absoluta o que vocês veem num vídeo na internet. A não ser o meu, porque eu falo só a verdade mesmo. Então, o trabalho que eu faço no meu canal, eu sempre tento fazer a melhor informação que vocês podem ter para que vocês não passem pelos problemas que eu passei. Mas, mesmo assim, são experiências minhas. Então, a experiência de vocês vai ser diferente da minha experiência, vai ser diferente da experiência que vocês vão ver em outros canais, né? Então, tomem muito cuidado quando vocês veem um vídeo falando que ah, tivemos que voltar para o Brasil porque a gente não achou emprego e... e não tem emprego na Austrália. Então, por isso que a gente voltou para o Brasil. Então, tomem muito cuidado porque isso não é verdade. Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a desmistificar um pouco... É... Essa questão de ter emprego, não ter emprego, eu sempre falo sobre emprego, eu já cansei de falar sobre emprego em, em, em vídeo, mas me parece que cada vez mais surgem essas dúvidas, então a gente continua falando. Ah, Para resumir, cheguem aqui e façam o melhor de vocês, tá? Sempre o melhor de vocês. Não cheguem aqui querendo sempre é, ter o melhor, sejam o melhor para poder ter o melhor. Essa, essa é, a, é a frase. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilha, deixe seu comentário. Se acha que tudo que eu tô falando aqui é besteira, deixe seu comentário aqui embaixo também para eu sempre melhorar, porque pode ser que tudo que eu esteja falando aqui também seja uma grande besteira. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha, e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo de ótimo para vocês, tchau!